Nós estamos aqui com o Arthur Quioro, Ademar Arthur Quioro, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, o FESP, e foi ministro da Saúde no governo Dilma. O Arthur foi também assessor na Prefeitura Municipal de Rio Claro durante o período que eu era prefeito, um amigo querido de muitos anos. E eu queria que ele falasse sobre a questão, a importância do SUS, a importância do Mais Médicos e também os impactos que essa reforma da Previdência vai causar, principalmente para as populações que dependem do SUS. Então vamos ouvir o Arthur. Ô Claudio, é um prazer estar conversando com você. É... Acho que a tua experiência de vida, a tua experiência profissional não apenas o período que você teve à frente da prefeitura de Rio Claro, mas a própria militância na universidade, no movimento de águas, né, é, já te permitiram é, perceber a importância que o SUS tem na vida de milhões e milhões de brasileiros. Se hoje a gente vive mais, se hoje a gente vive com mais qualidade de vida, se as pessoas é, conseguem é, ter um projeto de mais longevidade, livre de... Doenças infecto-contagiosas que dizimava a população brasileira muito jovem, né, caindo a mortalidade infantil, a mortalidade materna. Enfim, é, nós devemos muito ao sistema único de saúde, ao sistema público brasileiro, ao sistema universal que nós conquistamos na luta na Constituição há 30 anos, né, é, que é apontado pela Organização Mundial de Saúde, pelos especialistas em todo o mundo, como um modelo muito exitoso que deve ser copiado. E é claro que existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós conquistamos na Constituição e aquilo que efetivamente se coloca na prática. Até porque, a despeito de todos os avanços, e eu podia dar como exemplo a expansão da atenção básica, a reforma psiquiátrica, o resultado maravilhoso que a gente teve no combate à epidemia de AIDS, de hepatites, é todo o trabalho de prevenção do tabagismo, a nossa política de sangue, de hemoderivados, enfim, transplantes, o SUS, o SAMUS, o, o, o SUS tem inúmeros exemplos de muito sucesso, mas também tem muitas deficiências, muitas dificuldades. E parte considerável delas se explicam por um fato muito importante. É, desde que o SUS foi criado em 1988, nós nunca tivemos o financiamento suficiente, eu diria que o SUS sempre foi subfinanciado né? E a partir do governo Temer e agora no governo Bolsonaro Efetivamente nós estamos vivendo um processo de desfinanciamento da saúde Só para dar um exemplo, o gasto público no ano passado, ou seja, os recursos que prefeituras, estados e a União Colocaram para o sistema único de saúde para cuidar da vida de 209 milhões de brasileiros até porque todos nós usamos o SUS, mesmo você que tem plano de saúde, né, na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, no SAMU, nos medicamentos de alto custo, nos transplantes, quando precisar estar tá lá, porque os planos de saúde não vão garantir, nós tivemos no ano passado apenas R$ 3,80 por habitante por dia para cuidar das vacinas ao transplante. Vejam, R$ 3,80 é menos do que uma passagem de ônibus, é menos do que muitas vezes do que um cafezinho expresso que se toma na padaria. E os gestores públicos tiveram que garantir, como eu disse, da promoção das vacinas aos transplantes, aos medicamentos de alto custo com esse recurso. É uma política desastrosa de asfixiamento do sistema público né, para, sem sombra de dúvida, ampliar a perspectiva né, do mercado ocupar esse espaço no nosso país. E isso coloca em xeque todas as conquistas que o SUS produziu ao longo desses 30 anos. Por isso que é muito preocupante o impacto da emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto, que congela pelos próximos 20 anos os recursos para a saúde. Só para você ter uma noção, este ano, sequer a inflação, como está previsto na lei, na emenda constitucional 29, foi reposta na área da saúde. Isso é uma tragédia. O governo Temer, no seu último ano, fechou as contas na saúde, empurrando 14 bilhões daquilo que se chama de restos a pagar, para esse exercício. Então, efetivamente hoje, o SUS, que já era subfinanciado, vive um desfinanciamento brutal. E isso significará, pelas avaliações dos especialistas, e já está significando, o aumento da mortalidade infantil, o aumento da mortalidade materna, a internação das pessoas que podiam ser cuidadas ambulatorialmente, o desmonte do Mais Médicos que está diretamente associado a essa lógica, né? e uma perversa uh, estruturação de um sistema que é incapaz de proteger a vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros que dependem do SUS. Porque 78% da população brasileira dependem exclusivamente do sistema único de saúde, ou seja, são incapazes de comprar planos de saúde ou de pagar por uma consulta médica. E, portanto... É, me parece que essa é uma questão fundamental, a sociedade brasileira vai precisar reagir, como já está reagindo em defesa da Previdência Social, como está reagindo em defesa da Universidade Pública, é preciso colocar também na sua agenda a defesa do Sistema Único de Saúde.